Bom gente boa, hoje no Sábado na Brasa vou mostrar pra vocês como que foi o segundo dia do curso da Luck Duck, curso já profissional aí sobre American Barbecue lá na cidade do Leste. Tava na dúvida se ia gravar ou não e adivinha, fiquei devendo a abertura do Sábado na Brasa, mas bora lá, tem muito conteúdo baça que hoje é Sábado na Brasa. Tem dois módulos, né? ontem a gente fez o módulo básico inciante, inciante, e o segundo de hoje, o módulo profissional. Mas, é, como que é assim? Nossa, hoje o módulo profissional a gente vai falar bastante de como utilizar o defumador sem ser escravo dele. Usar a cabeça, usar técnicas de preparo, de finalização, de defumação, de reaproveitamento. A gente vai falar do pessoal que é profissional da parte de custos, de ficha, de CMV, de precificação. Hoje o módulo está bem completo. Tá bacana. Vamos aí, galera já tá tomando um café. Cafezinho aqui, ó. Baixou a temperatura. Frio. O frio e oh, tá bom... chuva. De ah, lá tá. Ela tá defumando, ó. Já tem louco ali, ó. <risos> e nem melhoraram a cerveja aí. Vamos lá Esse que hoje em é dia bom. vai ser foda. A continuando, Hoje o curso profissional, base ali está fazendo uma apresentação, tanto curso iniciante quanto profissional. Na parte da manhã passou bastante teoria, bastante feedback, troca de informação. Provamos já alguns pratos e agora na parte de tarde aí, na parte da tarde, vamos começar a botar a mão na massa, fazer muita coisa boa aí. Baita curso galera, recomenda aí para todo mundo que quiser entrar nesse mundo da informação. de bala, é... aprendemos bastante como usar o leomau comercialmente, o mais importante foi aprender a não estar aí, não ser escravo do vídeo, ficar 24 horas em cima do fogo, carne, você poder trabalhar e expandir, a gente aprendeu bastante sobre como economizar, não perder dinheiro fazendo isso, como fazer, pra... chegar a esse churrasco para esse um, para o resto do mundo? Beleza, obrigado! Mudou to totalmente também a, a percepção que nós tínhamos do ter filmado. Porque nós, na, na nossa cabeça tinha um conceito, mas agora com o curso mudou totalmente. Perfeição. E também provei o primeiro tive na minha a vida. Uma experiência remessa. Muito bem. Graças. aqui nos bastidores agora aqui a galera tá preparando os pratos aí para depois apresentar e a galera provar Porque é aqui que a magia acontece <música> Rapaziada, esse foi o curso da Luck Duck aqui no Paraguai. Espero que gostaram, hein? Muita coisa boa. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Sábado na Brasa.